Eu sou o Cup e hoje não estou aqui sozinho porque este vídeo é um vídeo especial onde eu convidei as minhas amigas do Garotrans. Uhul. Uhul. Você vai ser babado, hein? Finalmente. Vai ser babadíssimo porque o que a gente vai fazer aqui hoje, Briana? Hoje vamos reagir a memes, entendeu? Nem sei o que a gente vai fazer, se <risos> Aquela que eu joguei pra Briana é a única que não pegou o briefing. O que a gente vai estar fazendo é o seguinte... A gente vive numa sociedade que é extremamente binária. A gente atribui gênero masculino e feminino a um monte de coisa. A gente vai estar reagindo a algumas imagens aqui coletadas do acervo da internet onde coisas um pouco absurdas, talvez, foram definidas gêneros Se tá na internet, é verdade Então tô aqui, né, pra aprender com a internet Mas eu quero lembrar, claro, de apresentar Essas garotas maravilhosas Fala rapidinho aí, quem são vocês? Eu sou Briana Nasck E eu sou a Cantora do Garotrans, a Inigualável. <risos> eu sou o Isabel Brandão, underline, gente. E juntas, <risos> se você não sabe, nós formamos o Garotrans. Que é um podcast que você pode estar escutando lá no Spotify, aqui no YouTube ou em qualquer plataforma de exatamente. stream. Exatamente. referência, tá bom? <risos> nós temos aqui, ó… Eu até coloquei uns titulozinhos aqui, ó. Acidente de <risos> carro, não sei o que exatamente. <risos> <risos> Eu realmente não lembro. Acidente tá, de carro depende do gênero? Homens causam 6.1 milhões de acidentes por ano e mulheres causam 4.4 milhões por ano. GTA 6 tem a primeira protagonista feminina, diz o Insider. Aí tem um comentário nessa publicação. O cara falou, acidentes de carros vão ser... Entendi Ai. o ponto. O ponto aqui é que esse comentarista aqui tá falando, De tipo… Ai, ah, agora que vai ter uma mulher no jogo, no jogo que a gente vive tendo acidentes, então vai estar tá certo, porque mulheres sofrem mais acidentes. Ai. Mas a gente é. já vê que estatisticamente, pelo que tá falando ali, com fontes, homens causam muito mais acidentes. É que coisa besta ainda ficar falando essa coisa, né. Ai, mulher no volante, perigo constante. Qual que é o que ódio? Mas os homens são os grandes responsáveis pela maioria dos acidentes fatais. Mundialmente, né. Ridícola, ridícola, desnecessário! Acidente de carro tem gênero, aparentemente. É pelo visto, né. <risos> não binárias estão livres, né, gente. Nós, assim, teleportamos, <risos> nós nem dirigimos. Por isso que quando a gente der um rolê a gente não deixa a Isabel Brandão dirigir. <risos> <risos> isso? Eu amo, começou, a das benárias aqui. Começou, pra vocês verem. Eu, eu... <risos> Ah, eu só tô seguindo o noob Slayer 47. <risos> Olha, ainda por cima tá sendo misógino. Não entendi agora. Cancelade. <risos> Cancelade. lá pode cancelar. Cancelado. Já vou protocolar o papelada. Fique em paz, não. <risos> Se tornando meu próprio super-herói me recuperando da anorexia. Aí tem o um comentário. Ai, meu Deus. Como é que um cara. Acaba tendo anorexia, entretanto. Eu tô assumindo que ele é hétero. Mas que comentário. É idiota, né? Pelo amor de Deus! Ai. Ai. Meu Deus. Deus. E isso, é reagir na gente babaca, é o nome desse quadro? Até, aparentemente, vai ter que mudar, porque, né… Homens tem sim distúrbios alimentares, eles também não admitem, sabem Esse povo acha que essas doenças só afetam a mulher, né? Pelo amor de Deus. Mas não só a anorexia que é generificada, nós também temos… Escova de dente. Ai, meu Deus. <risos> e aí, a gente tem céu. duas opções: é a escova de dente da Barbie e a escova de dente Avengers. Ai. Então, olha só. É os dois gêneros da sociedade, né. Gênero Barbie e gênero Avenger. Mas essa é… eu acho que essa é clássica. Porque, tipo, quem não sofria, <risos> Você sonhava com um tipo de escova e ganhava outra, do, do, do Hot Wheels. É, era meu sonho. Era meu sonho a uma meu Deus! <risos> Talvez se eu tivesse ganhado uma hoje eu seria, sei lá, né… gênero, é um Gênero conversível, alguma coisa assim. E gênero boneca. Gênero boneca. <risos> gênero Barbie. Vocês são gênero Barbie ou gênero Avenger? Ai, ah, eu sou gênero Winx. Eu sou a Barbie super poderosa. Eu sou uma Barbie com poderes. A Barbie vegana. Barbie vegana com poderes. Mas vocês sabiam dessa agora? Aparentemente, câncer também tem Ai, problema. Deus. É uma notícia em que um pai que teve câncer de mama foi rejeitado Ai, de um Deus. grupo de suporte, porque ele é um homem. Então, o que aconteceu? Ele entrou num grupo de suporte a pessoas com câncer de mama no Facebook. Entretanto, por ele ser um homem, ele foi rejeitado deste grupo. Ai, que absurdo, gente. E é tipo, por ignorância. Porque pessoas que não estão sendo expostas ao estrogênio desenvolveram a, a, o tecido mamário, como é comum com mulheres cisgêneras tem uhum. chance de desenvolver uhum. câncer de mama. É, é muito mais raro. Um em um milhão, literalmente, é. Mas ainda assim, acontece. Exatamente. Essas pessoas... Merecem também ter apoio, porque elas estão lidando com... Câncer, Ué, gente! Caramba. Meu Ai, Deus! Como? É uma situação super difícil pra qualquer pessoa. Você ia falar alguma coisa? Não, deixa quieto. Eu ia falar que assim como mulheres podem ter câncer de próstata, mas ia complicar as coisas. Mas, gente, não é apenas de câncer que vive o gênero. <risos> que, que, que fala? <risos> Que oh! <risos> transição foi essa aqui? Mas vocês sabiam só, chocolate também tem gênero. Com certeza. Aqui temos a venda, um chocolate em que no site está sendo mostrado para mulheres. Você não entendeu? Eu acho que você não entendeu. Um chocolate harmonizado vai deixar você ter menina. <risos> a sua dose diária de hormônios exatamente <risos> ai você você consome desse <risos> é isso ai, eu eu consumo eu, tô eu disse pra você que o, os hormônios meus são vegetais são naturais eu consumo vem do cacau cara. transgênero, então… Isso, vem. Cacau transgênero, ah, é, transgênero. E o melhor desse daí é que ele, é, é, ele não é só consumível pela boca, mas ele é transdermal, então eu faço, assim, máscaras <risos> corporais. Assim. Ah, <risos> ela hidrata o cabelo com chocolate hum. e se urbaniza, tá passada? Ah. Amiga, eu devia estar entrando nesse nicho no seu é. canal. Ai, gente… Eu cara, tenho medo de dar um visa vir atrás de mim, ficar… De cama, tratamentos hormonais. Agora, vocês precisam estar atualizados porque estamos aqui ó já anotando as coisas que tem gênero e a gente não sabia. Porque também cigarro tem gênero. Aqui, aqui já é no Wikihow ensinando para você como posicionar a sua mão. Quando você está fumando cigarro, olha só, parte do ritual de se fumar é como você segura o seu cigarro e como você tira ele da boca. E aí, tem dois formas. Mulheres geralmente rotacionam os seus braços em frente ao seu ombro, mantendo o cigarro na, no, no nível da boca, de um lado, com a palma da mão direcionada para frente. É uma coisinha assim, ó. É assim, ó. Homens ah. rotacionam o seu cotovelo, mantendo a palma da mão direcionada para dentro, abaixando a mão até mais ou menos o, é o ombro. É muito complicado. É muito complicado o seu. Ai, uma muita técnica. Eu entendi. Os homens eles têm que fazer que nem a pozinha de bandida da Fábrica. <risos> <risos> Ai, ah, assim. eu adorei. Fica gente. Assim. Fica assim. Tá cada vez mais difícil ser binário. Amiga, como é que você consegue? <risos> eu, eu, eu acho que eu tô quase desistindo, gente. É muita requisito! <risos> Se um dia eu chegar e fazer meu caminho como não binário, vai ser um dos motivos. É que é muito difícil, realmente. Eu tô quase. Eu tô assim, ó. Eu amo. Eu tô assim, quase perto do precipício pra me jogar no mar da não binaridade. Meu Deus, que exagerado! Vocês gostam de fazer uma comidinha assim, pro seu campanhante? Hum. Saiba, se eu tenho… Porque isso também tem gênero. Olha, este é o livro de culinária essencial para homens. Ah! Para começar na cozinha, Meu entendeu? Meu Deus do céu. <risos> Imagina o quão frágil você é pra achar que cozinhar é algo direcionado pra mulheres. Que você precisa de um livro de receita para homens. Pra aprender a cozinhar, gente. Que absurdo! No caso desses homens, eles têm vergonha de comprar um livrinho de… De culinária normal, sabe? Porque ele vai ficar assim... Sim. Ai, vamos pensar que eu, que eu não sou hétero! Pior que dentro da perspectiva da, da publicidade mesmo, é realmente isso que faz. Que é tipo, se a gente simplesmente vender um livro de culinária ele não vai estar sendo direcionado para homens, a gente não está atingindo esse público. Por quê? Isso na mente deles. Porque homens não se associam à culinária. Porque homens não compram <risos> um livro de receita porque é coisa de mulher. Deus do céu. Então pra gente céu. transformar isso aqui em coisa coisas de homem, a gente tem que estampar bem grande assim. Para homens. Colocar o que a gente percebe? Uma cor mais sóbria. Cores másculas. E olha, um sanduíche de carne. É. Imensa, expondo que tá ali. tudo que a sociedade. O porquê da sociedade deu errado aí. Sabia também? Cosméticos também tem gênero, sabe? Porque nós temos aqui esta linha. Linha de. <risos> De limpeza de rosto e corpo, esfoliante facial, hidratante, para homens. Eu realmente me pergunto, qual é a grande diferença nesses produtos, não, além não. da embalagem? Porque a gente vê aqui que é a embalagem preta, escrito bem grande, para homens. Ai, gente, eu acho uma barbara… Eu acho muito besta isso. Mas eu adoro que existam esses produtos, estimulando a sociedade esses homens a ser mais limpinho a não ser uma caçamba de lixo. Eu já morei junto com um homem cisgênero. E eu posso dizer que eles são um nojo, porco, fedidos. Então assim, eu bato palmas pra essas empresas que têm a coragem de ir pra essa margem da sociedade, meu. É, gente, olha, a gente tá aqui em um momento bem alto astral ironizando isso aqui tudo. Mas isso que a Briana tá falando é uma realidade. Infelizmente, essas questões de imposições de gênero é uma coisa que é imposta pra homens, é sobre higiene pessoal. Sério? E, estatisticamente, cuidado, existem né? pesquisas que apontam que homens cuidam menos de sua, de sua saúde, do corpo, de sua beleza. Tipo, realmente de sua saúde, tipo vão menos no médico. A gente precisa falar disso de uma forma, né? Porque é uma grande parte da nossa sociedade. Capi, inclusive, eu não sei se você já ouviu falar sobre, mas tem, tem uma estatística no Brasil que dizia que não sei quantos homens por ano perdem o pênis, por falta de limpeza. Sério, tipo, parece assim uma coisa surreal. Mas é verdade, é gente. É. É. A sensação é realmente de surreal, né. Porque, tipo, cuidados com o seu próprio corpo deveria ser algo extremamente básico. Espero que você, homem que esteja assistindo aqui, você se sinta livre para comprar qualquer produto. Não, os que estão assistindo a gente são limpinhos. E se não forem, vão ser a partir de hoje. Vamos ser, gente. Não precisa só comprar essas coisas para homens. Nem tudo tem gênero, sabe? Na verdade, as únicas coisas que têm gênero são as pessoas com os gêneros que elas se identificam. E eu acho que a gente pode estar, estar acabando por aqui este vídeo. Mas eu quero lembrar vocês de que também está saindo um vídeo lá no canal da Isabel, onde a gente vai estar reagindo a mais algumas coisas que tem são postas de gêneros assim. Só que essas dessa vez vão ser coisas que ela organizou, né? Ai, meu Deus. Vai ser medo! Então eu quero lembrar vocês de que eu sou arroba apenas Cup em todas as redes sociais. Lá no Instagram eu estive postando bastante coisa. Então vai lá ver meus reels, vai lá no meu TikTok também, arroba Apenas Cup. E não deixe de acompanhar a gente na nossa rede social, que é lá no Instagram, arroba garotran. E as minhas amigas também estão. Criando conteúdo ali, adoidado, em todas as suas coisas. Arroba Briana para essa bonitinha ali que a gente está vendo. E arroba Isabel Brandão Anderline. Underline. Exato. Nos sigam nas nossas coisas, gente! É, pelo amor de Deus! Beijinho, gente! Muito obrigado! Tchau, tchau! tchau.